Tem algumas situações do nosso cotidiano que eu fico me perguntando pra que passar por isso, mas infelizmente passamos. Mas sobrevivemos, né? Com muita vergonha, com muita cara de, de bosta, mas passamos por esses vexames. A pior situação é quando você está stalkeando né, as pessoas, quando chega num perfil que você nem sabe como que chegou aí de tanto, né? Fulsar. E você acaba curtindo a foto sem querer. É uma situação meio desagradável até. Hum, vamos ver quem tem de... Opa! Quem é esse? Uau! Ele é lindo. Uhum. Nossa, peraí. E essa menina? Ah, fiz... É a namorada dele. Uhum. Vamos olhar, vamos olhar. Vamos olhar. Quem tá com ela? Que gato. Uhum. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que gatinho é ele? Sim. E essa menina? Com ele? Ah, é a irmã dele. Menos mal. Hum. Ah, não, não, não, não. Desculpe, desculpe, desculpe. Não, não. Que bosta. Eu sou idiota. Eu sou idiota. Eu não sei se vocês já passaram pelo, pela sensação de parece que tá te cumprimentando, mas na verdade tá cumprimentando o guri que tá atrás de você nossa gente, isso é, isso é horrível porque todo mundo percebe os dois que estão se cumprimentando o resto do pessoal que tá em volta gente do céu, é muita vergonha pra pessoa só Daí a pessoa, quando é bêbada, resolve fazer o quê? Ligar para ex-namorado. Se existe a lei se bebê não dirige, tinha que existir a lei se bebê não mexe no celular, porque só dá bosta. Você já teve aquele amigo que te insiste tanto pra te contar uma história que tá acontecendo com você? Mas a pessoa insiste, insiste, insiste tanto, mas insiste tanto que você acaba contando. Aí daí quando você resolve contar a história e fala, tá bom, aí vai. Mas aí você não conta normal, porque a história é tão longa, você no fim tem 85 mensagens enviadas, a pessoa simplesmente visualiza e não responde. Eu não sei se é desgrama, da pessoa leu a sua mensagem. Então você vê aquela cara de otário de que bosta? Por que que eu fui mandar a história da minha vida pra ele, sendo que ele não deu nem importância? E qual é o seu sentimento final? Será que ele tava perguntando só por educação? E a trouxa que foi lá e contou a vida e a pessoa não tá nem aí pra saber o que, que tá acontecendo na sua vida? Entrar no lugar errado e, e demorar pra perceber ou assim, não entrar e depois que entrar perceber que tá no lugar errado. Gente, isso acontece... É... É com todo mundo, não tem lógico. No meu primeiro período da faculdade aconteceu isso, só que foi horrível, porque... Pensa na situação, você tá lá, nova na faculdade, tá arrasando, achando que tá a última Coca-Cola do deserto, né? A mais quente, mais o que todo mundo quer. Daí você olha lá seu horário bonitinho lá, ó, fala, tô arrasando, não vou errar, porque... Eu conheço a faculdade, eu vim na calorada. eu conheço. Só que aí na primeira aula tá lá, sala 310. Eu imprimi a porcaria do meu horário um mês atrás, e durante esse mês o horário mudou. Então a sala era 210, não 310, eu chego na sala 310 arrasando, eu vejo um bando de guri olhando pra mim, um bando de gurias olhando pra mim, e eu fico lá, uai, tô cagada, o que que tá acontecendo aqui, né? Só que a sala, gente... Era, eu não sei qual era o período, mas era um período lá na frente e não era do meu curso de Letras, é do curso de História. E na Calourada, o que que eu vi? Um bando de gente, cara assustada, né? O que que tá acontecendo aqui, gente? Tô na faculdade, não conheço o ambiente. Quando eu chego na sala de aula, o que que eu encontro? Pessoas já, tipo, tô nem aí com nada. Teve gente que não tinha nem mochila, nem caderno, nem nada. Eu falei, ai, mas peraí, isso que não tá fazendo calor. Gente, eu estranhei, eu pensei, meu Deus, eu sou a única caloura que, que trago mochila pra cá, palhaçada é essa? Eu tô sendo calor até demais, que nem os calouros, tô sendo calouros que nem eu. Mas o pior de tudo, eu vou perceber que eu tô na sala errada só depois que o professor chega na sala e começa a explicar o conteúdo, que fica falando de história. E eu falo, mas peraí, eu não sou de letras. Gente, que carão, que carão. Eu saí toda sem graça e todo mundo percebeu que eu tava na sala errada ali. Me nem pra esconder, disfarçar. Isso não aconteceu comigo, mas eu já vi as pessoas acontecendo, velho. Que chato, é muito pisado. Você tá lá conversando no celular, beleza, bonitinho. E aí de repente o celular toca. <risos> ah não, velho, que vergonha! <risos> oi, oi, tudo bem? Nossa senhora, a festa de ontem foi um arraso, foi demais. Foi. É... Celular doido, gente, que que é isso? Tchau. Uma coisa... Não, isso, isso acontece comigo demais. Tipo assim, você tá mexendo no WhatsApp e descobre que o contato mudou a foto de perfil e você vai pra ver a foto de perfil e acaba ligando pra esse contato. É a pior sensação do mundo, porque quando te manda mensagem é legal, mas tem pessoas que te ligam de volta, velho. É muito chato isso. E aí você fica, ô, oh, desculpa aí, mexi errado. E a pessoa já fica aquilo lá. Hum, <risos> tava olhando meu perfil meu Deus, mas quando é o crush é pior, porque quando é uma amiga fala, ah, tava olhando sua foto aí, sua feiura, sei lá, alguma coisa, mas quando é o crush, tipo ah, desculpa, apertei errado, tava vendo aí, eu fui ver, o crush já sabe que, que você tava stalkeando ele, olhando a foto, olhando conversa, essas coisas, agora eu acho que a pior vergonha é que, que uma garota pode ter na vida eu acho que é mais pra garota, porque eu acho que um cara não fica, eu não sei vocês homens, deixa no comentário, vocês mandam o print da conversa com a mina pros seus amigos, eu quero saber se é verdade, mas com as meninas acontece muito, e a pior vergonha que poderia ter era mandar o um print que era pra amiga pro próprio crush, então <risos> velho que isso, né? nossa senhora dá uma vontade de morrer na hora <risos> aí você como que você explica pro crush ah, peraí, o celular ficou doido, sem querer, ele tirou o print e te enviou, velho. Vai lá no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve, gente, não custa nada me ajudar se inscrevendo. Vai lá, marca como gostei o vídeo, compartilha com os amigos. Vocês homens, por favor, deixem nos comentários se vocês mandam print pro amigo da conversa com a mina, porque eu quero muito saber disso, me deu até uma curiosidade agora. O link das minhas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, vai estar aqui na descrição do vídeo. É nóis, tchau!